3 dicas de marketing digital: Olá, tudo bem. Meu nome é René Ricardo, sou empreendedor digital. Hoje que compartilhar com você 3 dicas sobre marketing digital. Esta atividade está crescendo muito no Brasil. Nós já temos muitos empreendedores de sucesso aqui, e vem chegando mais gente. O que é muito bom, pois o mercado vai crescendo e vão aparecendo novas ferramentas e mais produtos de qualidade. Sem falar que a tecnologia melhora cada vez mais a vida do empreendedor. Saiba que quanto mais o mercado cresce facilita cada vez mais para quem quer iniciar nesta atividade. Como é um mercado em expansão é muito importante saber algumas formas de se trabalhar com ele. Quando eu comecei não tinha ideia do que poderia ser feito e quando comecei a estudar o Marketing Digital minhas ideias foram amadurecendo e pude entender alguns aspectos que antes não conseguia enxergar. E aí vai a primeira dica. Dica 1. Escolha um nicho para trabalhar. A escolha de um nicho é a parte mais importante deste processo, pois trabalhar em algum nicho que você não se identifica é o mesmo que querer pintar um quadro sem gostar de pintura, ou seja não vai ser bom para você. O legal deste trabalho é ser prazeroso, ou seja você se sentir bem fazendo aquilo que faz. Os melhores nichos são saúde, relacionamento e ganhar dinheiro online, se você estiver iniciando analise bem antes de escolher, e faça uma boa escolha. Não cometa o erro que 90% comete, começar com ganhar dinheiro online sem ao menos saber como fazer isto de maneira correta. Dica 2, geração de conteúdo. Este setor também é importantíssimo, depois que você escolher seu nicho de atuação foque somente neste nicho até que ele gere resultado para você não fique experimentando outros nichos, não siga por um caminho, estude bem este assunto, por exemplo saúde tem vários subnichos importantes por exemplo diabetes, estude sobre o assunto e explore melhor, secar barriga também é importante dentro do tema saúde, pode ser explorado também de forma mais eficaz. Quando você estuda um nicho você passa a conhecê-lo melhor e daí você pode produzir conteúdo relevante, dicas, tutoriais, estudos de caso, tudo isso é conteúdo que as pessoas gostam e passam a seguir seu trabalho, mais de perto. E como você pode passar isso adiante? Bom o primeiro é gravando vídeos. Mas por que devo gravar vídeos e não fazer um blog? Dois motivos o primeiro fazendo vídeos você coloca no YouTube ou no Facebook com um determinado tema e no YouTube com o passar do tempo vai aumentando as visualizações. Se cair no gosto popular você vai ganhando autoridade sobre aquele assunto. Segundo, faça um blog, compre um domínio e contrate uma hospedagem de sites Se faça seu blog em WordPress, aprenda a escrever artigos relacionados ao seu nicho e gere conteúdo relevante para seu público, mas por que não faça o blog primeiro, pois o blog até que ele tenha uma boa audiência pode demorar um pouco talvez mais de um ano, e com os vídeos você consegue chegar antes. Você ainda pode gerar conteúdo em slides e colocar nos deixar, ou fazer áudios para colocar no blog, no Facebook e no YouTube também. E para fazer vídeos preciso aparecer, não faça como este vídeo aqui os slides no Paint ou no Google Docs. Dica 3, faça sua lista de e-mails. Esta dica é a mais demorada, mas a longo prazo dá mais resultado. Isto se você for fazer de maneira orgânica, mas se você tiver como investir, capture contatos por tráfego pago no Facebook ou no Youtube. Para capturar contatos você vai precisar de uma página de captura que você pode contratar um serviço de e-mail marketing tipo Weber ou igual, ou ainda MailChimp e usar as páginas de captura do próprio serviço. Pelo menos você não vai precisar gastar dinheiro com páginas de captura. Depois que você conseguir se alinhar com seu e-mail marketing e capturando contatos, comece a trabalhar com vídeos, facebook, blog focado sempre em capturar contatos e aí você pode fazer uma sequência de e mail sendo quatro e-mails de conteúdo como dicas e vídeos e um de venda oferecendo produtos ou serviços referentes àquele nicho que você trabalha. São estas as 3 dicas para iniciar no mercado digital. 1. Um, escolha um nicho para trabalhar. Dois, gere conteúdo de valor para seu público. Três, invista no e-mail marketing. Seguindo estas três dicas tenho certeza de que você vai ter sucesso. Espero ter te ajudado e quero também recomendar fortemente o curso Fórmula Negócio Online, que te ensina como fazer. Se você gostou do vídeo dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Compartilhe com seus amigos. Recomendo fortemente o curso Fórmula Negócio Online. Clique abaixo na descrição deste vídeo.